Fala rapaziada, beleza? Leandro aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui, rapaziada, é... sobre o Mutuba, eu vou eu vou ensinar vocês, eu vou mostrar a vocês o quanto é fácil é... comprar esse produto. Eu sei aí que tem muitas pessoas aí com dúvidas, é... muitas pessoas indo no meu perfil e fazendo esse tipo de pergunta, perguntando se o site é confiável, como é que eu faço para comprar. Muita gente tem medo de comprar pela internet. Entendeu? Então fica até o final desse vídeo, rapaziada. Que consequentemente eu vou evitar de você que você perca o seu dinheiro comprando em sites é, fraudulentos, né? sites falsificados aí tá beleza esse é o único site oficial do produto rapaziada beleza E eu até vou estar tá deixando para vocês aqui para vocês estar tá conhecendo vou deixar aqui na, na na descrição do vídeo o site oficial do produto para depois vocês darem uma olhada beleza rapaziada eu vou eu vou eu vou logo ao ponto eu não vou ficar enrolando muito aqui é em relação aí em relação a isso eu já vou mostrar para vocês aqui ó Dentro do site oficial, ele já já mostra para vocês aqui, ó, que ele é certificado pela Anvisa, entendeu? Que ele é 100% natural e aqui, ó, rapaziada, todos esses sites aqui, ó, são proibidos de vender o mutuba. Então, se você vê uma propaganda desse produto é, em algum desses sites, não comprem porque vão, vocês vão estar comprando produtos falsificados. Esse produto só vende somente aqui no site oficial. No site que eu estou mostrando para vocês aqui. E como eu já falei, eu estou deixando na descrição do vídeo. Beleza, rapaziada? É muito simples, cara. Você comprar aqui no, no, no site... É muito seguro o site, o site é blindado entendeu? Eu não vou mostrar muita coisa aqui, só vou falar é, única e exclusivamente em como vocês fazem para poder estar tá comprando esse produto, que foi a dúvida que, que, uma, que algumas pessoas tiveram e me mandaram lá no, no, no, no, nos comentários do vídeo. E eu vou, eu vou diretamente a isso, beleza? Se vocês quiserem dar uma olhada em todo o site aqui, é só vocês entrarem no site que eu deixei para vocês aí. Beleza, rapaziada? Vindo aqui embaixo, aqui ó vocês vão, vão, vão ver logo aqui, ó, tem depoimentos aqui, tá rapaziada? É, de outras pessoas que utilizaram o produto, vocês podem estar vendo aqui. E aqui embaixo, vocês já vão estar vendo a tabela de, de produtos aqui, ó, e, e valores, né? Tem ele com uma unidade, tem ele com 3 com unidades, você vai pagar 2, mas vai levar 3. E tem com 5 unidades, você vai pagar 3 e vai levar 5. Esses aqui são, são os preços, tá bom, galera? Como é que você faz? você vai simplesmente escolher um, um uma dessas opções aqui e vai clicar aqui em comprar lembrando que para aqui ó são sete dias úteis para chegar na residência de vocês beleza vocês vão escolher aqui um um de, desse, de, dessas uma dessas opções aqui e vai apertar em comprar beleza aqui você vai ser redirecionado para a página de pagamento aqui você pode pagar tanto com cartão de crédito como boleto bancário. tá vendo, rapaziada? Ó, aceita todos esses cartões aqui ou por boleto bancário. Entendeu? Se você for pagar com cartão de crédito, vocês vão preencher todos esses dados aqui. Beleza? E se você... Inclusive aqui é do cartão de crédito. Se você for pagar com boleto, você vai clicar aqui em boleto. Entendeu? E vai botar aqui em gerar boleto. Entendeu, rapaziada? É muito fácil mesmo. O site é muito seguro. Você não tem nenhum. Você não vai ter nem vai correr nenhum problema, nenhum risco aqui. Todos os seus dados vão ser. Vão ser resguardados Ninguém vai ter acesso aos seus dados Beleza? E só aqui no site oficial Vocês vão ter 30 dias de garantia Vocês vão poder usar o produto por 30 dias E se vocês não obtiverem resultado Vocês é, podem pedir o reembolso do dinheiro O produto é tão bom O fabricante confia tanto no produto Que dá 30 dias de garantia para você Beleza rapaziada? Esse vídeo aqui foi rapidinho, aqui só para mostrar um pouco por dentro do site para vocês, beleza? Se vocês ainda assim tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Deixa um like aí para esse vídeo poder chegar a outras pessoas que também têm esse tipo de dúvida, beleza rapaziada? Forte abraço para vocês aí e tamo junto aí!